Vamos ao último, que vai ser mais complicado, eu já pus aqui, mas vou tirar, reparem a ponta está aqui, vou tirar para verem qual é o circuito, isto tem que se vir aqui e com este instrumento alargar, e muitas vezes não é fácil de encontrar, reparem, Porquê? porque é apertado, este por acaso é o primeiro e mesmo assim está apertado, quando for o último é muito complicado. Reparem que eu tenho que puxar aqui, fazer força. E aqui está o remate. Este remate. Não, está perfeito. Tudo dobrado a 3. Agora este vai fazer o mesmo movimento. Mas isto vai um por um. Porque isto agora tem que se pôr aqui isto e abrir. Reparem, aqui está a ponta. Não é fácil.